Estamos aqui para mais um vídeo do canal Glacial Gamer E hoje, galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês, galera Hoje o vídeo é um aviso muito importante é... Só que, cara, para trazer um aviso eu não preciso de toda uma câmera, uma luminária na minha cara Eu tô gravando aqui, ó, mesmo na selfie, ó Oi Aqui, ó, no meu celular, minha mão É desse jeito mesmo que é Galera, esse é o vídeo só para dizer que voltaram às minhas aulas então eu não vou poder estar tá mais trazendo três vídeos por semana. É, então vai ser só um vídeo por semana, galera. Segunda vai ser sábado pra, sábado pra gravar e, e domingo pra editar e fazer thumbnail e tudo mais, entendeu? É, então é isso, galera. Esse vai ser o vídeo da semana. É isso. Valeu, falou e fui! Tchau! Valeu pelos 200 inscritos. Tchau! Go, go, go, go,